ora rapaziada galera bem-vindos aí tá esse vídeo aqui eu vou estar tá ensinando vocês aqui aqui como que eu consigo rodar o jogo aqui com uma qualidade um pouco e superior tá você tá vendo que eu jogo aqui no muito alto, tá e no máximo aqui né 60 FPS e daqui tá tudo ativado rapaziada é isso aí tudo ativado e como você faz isso Bruto? quantos que é FPS que dá então rapaziada o macetinho é você você sabe que aqui no lobby, ó, fica travado em 30 FPS, não é, rapaziada? E como que a gente vai desbloquear mais FPS bruto? Bom, rapaziada, vai... Ó, olha o macete. Clicando na tela aqui, ó, 70 de FPS, 108 de FPS no lobby, tá? Então, você vai deixar aqui em tela cheia, vai arrastar para baixo aqui, ó. Arrastou, vem aqui em configurações, tá? Você vem aqui, ó, configurações e... Clica aqui sobre o tablet, tá? Tá vendo? Clicou sobre o tablet. Número da versão. Clicou aqui, ó. Não é necessário. Você já é um desenvolvedor. No meu caso aqui, eu já sou, né? Você não vai ser. Aí você vai clicar até desbloquear. Vai desbloquear. Você vai voltar, tá, rapaziada? E clica aqui. Opções de desenvolvedor, tá? Aí você vai clicar aqui, ó. E vai descer até lá embaixo. Tá vendo? Entrada aqui, ó. Achou isso daqui, ó. Este é o macete. É entrada, tá? Ativou, Ativou aqui a cena de entrada, ó. Desculpa, rapaziada. Vocês vão ter que ativar aqui em cima, tá? Eu tinha esquecido. Ativou aqui em cima, ó. Tá vendo? Ativou, deu aquele ok. E aqui, ó. Entrada, mostrar toques. Ativou, rapaziada. Vai estar tá pronto aí. Já tá aí desbloqueado FPS pra vocês, tá? Ah, Bruto, e como que você pode provar isso? Bom... Uh, deixa eu tentar baixar aqui o, o, o, o Alcatraz Vamos tentar puxar o um Alcatraz rapidão aqui Dois minutos de vídeo Vamos esperar baixar aí Bora Ó Vocês tá ligado que esse Esse, esse bagulho da, da O lobby em si já é bugado pro emulador Tá rapaziada, ó O lobby de emulador já é bugado, ó Colocar em tela cheia aqui. Ó. Tem que ver como é o, o FPS oscila muito no, no, no lobby, né? Então, bora. Deixa eu puxar um alco atrás daqui rapidão. Bom. Vamos aí, rapaziada. Lembrando que a jogabilidade da gente é horrível, tá? Então, não vai ter jogabilidade aqui pra vocês <risos> apreciar. Mas é aí. É só pra mostrar que eu tô com gráfico no máximo. E é isso. Vou mutar aqui, rapaziada. Só pra vocês verem, tá? Lembrando que o início de lobby, rapaziada, pra mim, eu não consegui ainda é deixar esse início de lobby aqui liso. Mas dentro do jogo vai fluir melhor, tá? Vambora. Aí, ó. Olha o avião, rapaziada. Você sabe quando você tá descendo do avião e dá aquela travada, monstra? Bom, aqui você não vai ter tipo, tipo de problema Porque você vai estar tá setando aqui seu mouse, ó Ó Tempo que você, você for descer, ó Ó, ó, ó lá o FPS 106 de FPS na descida Ó, ó 88, 97 Deu 106 lá em cima de novo E é isso, bora rapaziada Já vamos tentar aqui fazer uma... Lembrando rapaziada, que eu como eu disse, o gráfico tá full, tá? Se você quiser jogar com o gráfico abaixo, você pode. No meu caso aqui, eu tô jogando, porque a galera da Spring gosta de ver o gráfico bonito, tá? Aí eu já venho aqui, deixo o gráfico bonito, a galera chega e fala Porra, buru, que gráfico bonito, não sei o que, mas eu sei que no médio eu teria um, um game muito mais liso, tá? Ah, Boruto, mas não tava 60 FPS lá com o anti -alyze? Sim, rapaziada. O Anti-Alyse limita a 60 FPS, tá? Mas é que a taxa de clique... você tá vendo, ó... Ó... Ó... Cada vez que eu slide, eu pulo, mexo aqui... Quanto mais eu mexo na tela, mais o FPS sobe. Então isso aqui vai ajudar aí na hora da travação aí... Que você tem ali no meio do Squad, no meio da treta, Tá? Pelo jeito, não tá full bot, mas é um ótimo modo aí para ver como é que se sai. Aí na trocação tá, você está ligado que até com bot às vezes o jogo trava. Ó, os efeitos aí funcionando. Ó, é isso, rapaziada. O vídeo é bem simples. Tá, é mais para ensinar vocês aí sobre isso. poderia. Tem play, né, pra gente tentar aí puxar um, um rush Uma parada assim, mas não tem Deixa eu ver se eu encontro mais alguma colmeia de bot Aqui São 10 horas da manhã, eu tô gravando O um vídeo aqui, então realmente Alcatraz, essa hora não vai ter play nenhum No emulador, tá? Tem a gente aqui, ó Três vagabundos jogando Aqui o jogo, essa hora da manhã Brincadeira, rapaziada Olha lá, o bot lá, ó Ó, dropei de novo. Fui, fui, fui. Ó, slidei, pá, pá, pá. Pinei tiro, mas é isso. O é importante que o jogo tá fluindo e tá liso, tá? Ó, vou ruxar aqui de mira aberta. Pinei tiro pra caralho, mas o importante é que tá rodando liso. Você tá vendo? O gráfico no máximo, rapaziada, eu sempre pino muito tiro. Aí de vez em quando eu tô perdendo muito, eu ponho lá no médio, aonde que eu pino menos tiro. Eu não sei o motivo, tá? Mas você está vendo aí que funciona. É isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Eu vou, eu vou só jogar aqui para não quitar, tá? Mas o vídeo é esse. Eu aí, 7 minutos de vídeo. Espero que vocês tenham gostado e vou deixar aqui a configuração do meu Game Loop para vocês, tá, rapaziada? Eu tinha esquecido. Bom. Agora sim voltamos, rapaziada. Ó, a configuração do meio do Game Loop meu é essa, tá? Aqui ó, tudo ó, OpenGL, ativar cache, tudo, tudo, tudo ativado, tudo, de cima e embaixo. Aqui na configuração de anti-aliasing eu deixei em extremo para deixar aí a imagem mais bonita. Lembrando que eu tenho um monitor. Horrível. A, a qualidade dele essa daqui, é a máxima, né? Eu coloquei a qualidade máxima do meu monitor. Que é essa. Você vai colocar o seu também, né? E aí? DPI é padrãozinho, aqui é padrão. Configurações do, do, do modelo: as ROG 2, tá? Configurações de jogo, eu deixei aqui em clareza padrão. Mas você pode colocar 1080 também, tá? Se a sua placa de vídeo aí for boa. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que, de, espero de coração que funcione Pra vocês, tá? E você consiga fazer algumas Play aí, né? o jogo não Trave tanto, óbvio que Trava, rapaziada, ainda assim Essas configurações aqui o jogo ainda Trava, tá? Mas Eu consegui fazer muita play Ali, aonde que eu, eu iria Morrer no Mid de smoke, aonde que eu iria Morrer ali, mercado negro, tá lotado De play, o bot roubou Meu Compro me aqui o safado. Então é isso. Já falei demais. Até a próxima. Fui que fui, rapaziada.